Opa, tudo bem? Você sabe o que que é Drive Behavior? Ao pé da letra significa comportamento do motorista. Então participando do evento da Connect 5, que é o maior evento de conectividade do Brasil, foi conversado muito sobre esse assunto e ao invés de apenas rastrear, é importante você analisar o que que o motorista faz com o seu carro. Porém, vamos explicar um pouquinho como é que funciona esse Drive Behavior. É, existem alguns equipamentos de rastreamento que tem um componente chamado acelerômetro. Todo celular tem um acelerômetro, é o que identifica se o celular está deitado ou em pé. Né? Ele tem um componente lá que identifica qualquer tipo de posição, de deslocamento. Então esse acelerômetro ele vai indicar para o sistema de rastreamento se o seu motorista fez uma curva brusca, uma aceleração mais agressiva, né? se ele deu uma freada muito brusca. E essas informações vão ser tratadas pelo software né? e isso vai dar uma pontuação né? onde você vai poder comparar né? como o motorista está tá dirigindo o seu veículo. Ok, tudo isso é muito bonito, né? é, na teoria, é, algumas empresas vendem essa solução, o custo é um pouco mais elevado, né? a gente está falando um pouquinho de telemetria, né? não só um rastreamento puro, é, só que aí eu vou fazer uma provocação, fazer um questionamento e talvez até um pouco polêmico aqui a minha opinião, que é o seguinte, imagina um veículo andando numa rua esburacada, Imagina um veículo passando um pouco mais rápido numa lombada, ou até mesmo um veículo a diesel que tripida mais, um veículo 1.0, carro de passeio. Você concorda que as situações elas são diferentes? Né? Você concorda que se o equipamento, o rastreamento, ele não estiver 100% preso, ele se deslocar um pouquinho, essa medição do, do acelerômetro já vai ser diferente? Então o que acontece? Na prática é muito, muito comum dar um falso erro. Né? Precisa ser feita uma calibração individual de cada veículo. E a gente sabe né, a vida do gestor de frota não é, é simples, é, já tem inúmeras atividades. Na prática isso não vai funcionar. Aliás, isso é muito perigoso, porque você tem uma informação errada, advertir um motorista é, erroneamente. É, é perigosíssimo, você vai estar desmotivando um funcionário da empresa, sendo que ele dirigiu normal, ele não dirigiu de uma forma agressiva. Então eu faço um convite aqui, se você quer realmente analisar o seu motorista, quer realmente reduzir seu custo, faz o arroz com feijão, faça a sua lição de casa, tá? Então começa é, fazendo análise do consumo de combustível, tá? Eu vou disponibilizar no link aqui uma planilha para você baixar, fazer o download, é grátis. Você começa a cadastrar todos os seus consumos por veículo, você vai ter um consumo médio, você vai ter um comparativo entre cada veículo, por que, que um veículo que é da mesma categoria do outro consome mais e o outro está consumindo menos? O consumo de combustível já diz tudo. Um cara que dirige de forma agressiva, um profissional que dirige de forma agressiva, ele vai consumir mais combustível, ele é o reflexo de tudo isso, eu não preciso analisar o que causou, eu já consigo entender o que está acontecendo de verdade, é fato. Né? Um exercício muito legal também é você trocar os motoristas com os veículos, para ver se aquele consumo alto acompanha o motorista. Né? E de repente é um problema do veículo, uma falta de manutenção, então, faz essa lição de casa. Outra coisa, pega um software de rastreamento, não precisa ter nenhum tipo de telemetria, você pode pegar o software de rastreamento e acompanhar a velocidade máxima e acompanhar também a velocidade média. A velocidade média ela já é de estudo. Se eu tenho dois cenários equivalentes, dois motoristas equivalentes, dois técnicos, e dirigem na mesma cidade, por que a velocidade média desse motorista é maior que a velocidade média desse? Então eu aconselho você a fazer o arroz com feijão, acompanhar a velocidade máxima, velocidade média, controle de combustível e com isso você vai ter um controle muito melhor, muito mais rápido e muito mais exato da sua frota sem estar precisando investir em altas tecnologias e consequência disso aumentando o seu custo, tá bom? Então fica a minha provocação aqui e até o próximo vídeo. Obrigado!